Espetacular estas curvas, não é pessoal? Digam lá! Eu não sei se vou partilhar isto com vocês mas pronto, não é? Muito boas estas curvas! Estrada muito boa! As curvas têm todas mais ou menos a mesma, a mesma curvatura, muito suave, espetacular. Mas o piso já está a ficar assim um bocado frio! A MT-010 já vai lá à frente, tudo era, não é? Se os gays me aqui a empatar... <risos> não estão nada, este pessoal anda bem, até! que é 40, vejam bem, vá, não façam isto, está bem? É? Não façam isto, podem apanhar areia! Isto apanhar areia! vocês deslizam, batem numa merda destas, ficam logo sem uma perna não sem um braço! Só, logo, logo, logo, logo, mas grande estrada pessoal, grande estrada, muita é fixe! Eu ia ter os pneus um bocadinho mais cheios, eu sinto mesmo, eu se funilar aqui com, com a frente a moto dá-se muito, ó oh. Por aqui que eu auxilio muito com o travão de trás, porque a moto pousa, pousa a traseira. Estão a ver? Eu, eu carrego aqui no, no travão de trás e é uma dica excelente. O travão de trás não é só para velocidades lentas, mas também ah, muito rápido numa abordagem a uma curva. Vocês, ao trabalhar com os dois, se trabalharem com o de trás, não é? apesar de ter menos potência de travagem, ah, a moto está a traseira e fica com um equilíbrio fantástico. Olha, esta vai ser tratada. Muito apertado! Muito boa! Bem, vou parar o vídeo por aqui, Tá bem? Espero que tenham gostado deste bocadinho aqui em modo RACING! <risos> Mas não façam isto, está bem? A vossa vidinha sempre, às vezes uma pessoa entusiasma-se e não devemos conduzir mais rápido do que o nosso anjo consegue voar, ok? Até. Espero que tenham gostado deste vídeo! Até o próximo vídeo, está bem? Vá. E não percam o vídeo desta aventura, deste dia, foi espetacular.